Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, já faz um bom tempo que eu não me sento aqui para gravar um vídeo para o YouTube porque tenho gravado muito mais para o Instagram TV e aqui o YouTube ficou só e abandonado. Mas hoje resolvi gravar uma espécie de conversa, uma espécie de life update sobre aquilo que tem acontecido na minha vida, aquilo que mudou nestes últimos tempos desde que sei lá, desde que eu fazia vídeos tão regularmente, eu gostava muito de voltar mais aqui ao YouTube. Não sei se vocês sentem a minha falta ou não, mas eu efetivamente gostava de voltar a gravar mais vídeos aqui para o canal, porque foi aqui que eu comecei, esta é a minha casa principal e não quero sem dúvida alguma deixar este, esta plataforma para trás que, que me trouxe Uh, até, até aqui, tudo aquilo que eu conquistei nestes últimos anos foi graças ao YouTube e não queria virar costas costas esta plataforma, apesar de sentir que já não consumo tanto YouTube mas é uma plataforma que é muito, muito querida para mim e obviamente que não vos quero dizer adeus ultimamente só tenho publicado assim, mais vlogs uh, aqui no YouTube porque, como eu não tenho consumido tanto YouTube, acabo por não saber aquilo que vocês querem ver neste momento. Há uns anos atrás eu fazia muitos vídeos favoritos, maquilhagens, rotinas de maquilhagens, rotinas de pele. E eu sinto que, que esses conteúdos agora são mais adaptados ao Instagram TV, num modo assim mais curto. Então por isso é que eu tenho publicado mais lá do que aqui. Mas, com a vossa ajuda vou conseguir perceber o que é que vocês querem ver aqui no YouTube, obviamente. Eu adoro falar, adoro conversar e, e sinto que aqui eu posso chegar a vocês de outra forma que no Instagram não consigo, apesar de ter Stories, apesar de ter um, Instagram TV. Eu acho que o YouTube é e será sempre o YouTube, não é? Por isso, uh, voltando um bocadinho, uh, eu acho que os meus últimos vídeos aqui no YouTube, assim, sentada a falar, uh, foi há mais ou menos um ano. Uh, portanto, vocês não sabem de mim há um ano, aqui nesta plataforma, uh, que só nos focarmos nesta plataforma do YouTube, vocês não sabem de mim há mais ou menos um ano, portanto, eu vou fazer um pequeno update um, daquilo que aconteceu nestes últimos tempos, e foi, eu acho que eu, eu pus privado esse vídeo, porque eu fiz um vídeo de su suposições sobre mim, que não correu nada bem, porque aparentemente as suposições que eu escolhi, Aliás, acho que até foi o Gui que escolheu essas suposições. Um, eram mais elogios do que suposições, então não correu bem, então eu tirei. E foi gravado no meu escritório. Portanto, já lá vai um grande tempo desde que eu não tenho o escritório. Mas pronto, vamos começar a partir daí. Vamos voltar aqui um bocadinho a, a fevereiro março do, do ano passado. Uh, eu estava numa altura da minha vida muito chata. Eu, eu sinto que... Há mais ou menos um ano atrás eu ainda estava a descobrir a nova pessoa que era, depois do nascimento da Madalena, a tentar encontrar-me de novo uh, e andei um bocadinho perdida, devo confessar que sim, porque uh, eu, eu sinto que mudei mesmo muito, uh, a, minha, a, minha, a minha pessoa uh, mudou muito uh, desde que fui mãe. E eu acho que vocês já perceberam, eu estou farta de dizer isso no Instagram, porque realmente mudei muito Uh, a minha forma de estar na vida e então eu tive uma fase em que eu não sabia quem é que era aquela pessoa e até fiz uns posts sobre isso na altura, a dizer tipo que me estava a tentar descobrir e encontrar e perceber quem é que era esta nova pessoa que tinha nascido, depois da Madalena ter nascido também. Mas antes, já me encontrei, já estou aqui, já sou eu <risos> outra vez. Aliás, eu fui partilhando também alguns vlogs com vocês em que expliquei um bocadinho isso também, mas... Mas pronto, encontrei-me, graças a Deus, estou aqui de volta. E, entretanto, nós também, mais ou menos em abril do ano passado, nós mudámos da nossa antiga casa para esta casa que aqui está, e que vocês conseguem ver no fundo. Aliás, nós fizemos já umas entrevistas muito giras para a revista Caras e vai sair também no próximo mês, na Cara de Decoração, fotografias muito giras de, de, de algumas áreas que nós decorámos. Mas quando nós mudámos de casa, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem saber o que é que havia de fazer nesta casa. Não sabia como é que havia de decorar, não sabia como é que havia de fazer nada. Uh, a única coisa eu que eu me preocupei de facto foi com o quarto da Madalena e foi a primeira área que nós decorámos, por isso é que até, sei o Instagram TV uh, em que eu mostrei a decoração do quarto da Madalena e também aqui um vídeo no YouTube a explicar o método, uh, não é método, é metodologia montessoriana que eu apliquei no quarto da Madalena, porque me identifico muito uh, com a autonomia das crianças e assim. Portanto, uh, o quarto da Madalena foi o primeiro espaço a ser decorado e, e depois fomos fazendo as coisas aos poucos. Eu descobri mais tarde a marca Banak, que nos fez a decoração da casa toda e o projeto está muito a giro, está quase a sair. Nós filmámos, fotografámos uh, em janeiro deste ano a casa toda, o espaço todo e, aliás, eu vou publicar mais cedo ou mais tarde algumas fotografias e depois de sair a, a revista Caras de Coração, eu farei uma house tour completa com as várias divisões para vocês verem, porque eu adoro antes e depois, adoro decoração e isso. Portanto, vai sair aqui no YouTube um, a house tour. E pronto, nós mudámos de casa e... e Pronto, estivemos a montar tudo isto. Mais ou menos em setembro, isto saltando um bocadinho para abreviar um bocado a coisa, senão este vídeo fica gigantesco. Mais ou menos em setembro nós decidimos que, como tínhamos uma casa tão grande, com espaço para toda a gente, porque esta casa é muito maior que a, que a nossa anterior casa, uh, decidimos sair do escritório porque uh, passei também por uma fase que Estava a sentir que acumulava muita coisa, estava a acumular demasiadas coisas, tinha demasiado ruído na minha vida, eu cheguei a partilhar isso também com vocês, para vocês lerem este livro sobre o essencialismo, que por acaso estava mesmo aqui ao lado, que é incrível, eu acho que vocês vão mudar muito a vossa maneira de ver a vida com este livro. Ele é fantástico e a ideia principal deste livro é eliminarmos todos o ruído, todo o ruído que, que nós temos à nossa volta e focarmos naquilo que realmente importa. E aquilo que realmente importa são, sem dúvida, as relações que nós temos uns com os outros e o estar presente e, e, e tudo isso e dizer mais não a coisas que não nos vão trazer nada. Pronto, então este livro também me mudou um bocadinho e eu senti que queria-me focar realmente mas nas coisas que realmente importavam, que era a minha filha, o meu namorado e a minha família. No fundo, eu sempre me foquei muito nisso, mas eu sinto que houve assim um, um acordar e um despertar nessa altura. Então saímos do escritório, uh, nesse escritório que hoje em dia está lá a Catarina Felipe ela é que ficou com o espaço, e ela está a fazer uma decoração muito gira, que eu também tenho acompanhado, acho que está incrível e gosto de, de poder ver como é que o escritório está e saber que está lá uma pessoa que eu conheço é ainda melhor. Um, portanto, foi isso uh, em mais ou menos setembro, outubro nós deixámos o escritório e passámos a trabalhar em casa a logística de trabalhar em casa na minha opinião é muito mais exigente uh, porque é difícil definir horários e timings e assim mas eu sinto -me muito mais feliz trabalhando em casa estou uh, no meu espaço, estou nas minhas energias, estou focada naquilo que eu quero e, e não se eu quiser ir um café à cozinha vou, se quiser fazer uma pausa faço e também porque eu saio muitas vezes de casa para fazer outras coisas, não, é? não estou sempre sentada no computador. Portanto, eu gosto desta liberdade de trabalhar em casa e também sempre é menos uma coisa com que me preocupar, o escritório ir para lá, o ter, o ter de ir é, é, era, era muito chato. Sentir que era uma, uma obrigação, porque eu sinto que o meu trabalho não é um trabalho... Ou seja, eu gosto muito daquilo que eu faço, então não sinto isto como um trabalho. É uma coisa que me dá gosto fazer, é quase como um hobby, mas por acaso, olha, recebo, recebo dinheiro por isso. Portanto, eu gosto de levar aqui uh, uh, o YouTube e... Este cabelinho está me irritando Pronto, eu gosto de levar tipo, o YouTube e os Instagrams e essas coisas todas de uma forma leve, sem ser uma forma assim focada e tipo, chill, vamos fazendo as coisas, vai acontecendo, vamos partir os momentos que estão a acontecer no dia e, e pronto, e é assim que eu gosto de, de comunicar e, e de chegar até vocês sempre com, com aquilo que está a acontecer na realidade na minha vida. Um, mais coisas que tenham acontecido, entretanto, uh, não sei, uh, fiz um pequeno DIY na minha, na minha casa de banho, mas não estou 100% feliz, fiz uh, uma mudança gigante na minha cozinha, também pintei móveis, pintei paredes, uh, sei lá, fiz tanta coisa na cozinha, a cozinha eu, eu gosto como ficou, eu gosto do resultado final, mas as casas de banho, eu acho que uma obrinha não ficava nada mal, uma obra séria, mas pronto, vamos ver que esta casa também não é nossa, portanto, vamos pensar nisso uh, e logo se vê. Depois, também estou numa fase da minha vida muito engraçada, tem cada vez mais pessoas à minha volta a ter bebés e eu acho isso incrível, eu adoro uh, que toda a gente tenha bebés porque é a melhor coisa do mundo, mas não estou sempre a perguntar às pessoas quando é que vão ter filhos, porque agora já me calhou essa pergunta a mim, as pessoas estão sempre a perguntar quando é que vem o próximo, porque a Madalena já tem dois anos, e a para o próximo, para não terem muita diferença, e não, honestamente, nós neste momento não estamos a pensar num próximo filho, eu quero aproveitar a Madalena ao máximo, uh, eu tenho muito aquelas dúvidas de Ai, será que eu vou gostar tanto do segundo, como eu gosto, do primeiro, portanto, eu sei que sim, o amor multiplica-se, mas eu quero aproveitá-la mais um bocadinho, enquanto ela é tão pequenina, uh, e precisa tanto dos miminhos da mãe, ainda quer o meu colo, ainda quero os meus abraços, os meus beijinhos, Portanto, vou aproveitar isso e depois penso no segundo. Acho que quando me sentir preparada para o segundo filho, vou ter esse chamamento e vai acontecer. Mas, por enquanto, ainda não tive e não vai acontecer. Outra coisa, outra pergunta que vocês fazem muito é quando é que eu e o Gui vamos casar? E, malta, esta pergunta é muito feita, mas nós não estamos a pensar casar agora É tão cedo. Eu gostava, obviamente, um dos meus maiores sonhos é casar, mas não está para breve, portanto, acalmem e não façam essa pergunta mais vezes. Outra coisa que também me deixou muito feliz e aconteceu recentemente, fui nomeada pela Forbes, nomeada não, fui colocada em quinto lugar dos youtubers em Portugal com maior nível de influência. Isso deixou-me super feliz mesmo porque, no fundo, é o reconhecimento do meu trabalho ao longo destes anos e, e fiquei muito feliz e não posso deixar de constatar que também neste segmento de moda e beleza estou em primeiro lugar e isso deixa-me realmente muito feliz depois também fui nomeada uh, por um outro estudo que fizeram uh, como a pessoa uh, influencer ou seja do modo geral estou em décimo lugar uh, competindo com celebridades como Cristiano Ronaldo, Sara Sampaio, Rita Pereira a Cristina Ferreira, estou em décimo lugar. Mas pronto, estou muito feliz. Eu acho que o meu foco aqui é sempre partilhar um bocadinho das minhas experiências, é o que eu digo desde o início. Eu gosto de partilhar as experiências da minha vida. Podem não ser as experiências mais uh, diferentes do mundo, pode ser uma vida parecida com a tua, com a da tua mãe, com a da tua prima, com a da tua. Enfim, pode ser é, simplesmente partilha da, da minha experiência de vida, de, das coisas que eu faço no meu dia a dia. Correm bem, às vezes não correm tão bem. E, e pronto, portanto, é isto que eu vou continuar aqui a fazer no meu Instagram, no meu YouTube. E pronto, eu espero que, que vocês uh, sintam que, um, que faz sentido eu voltar a fazer aqui mais vídeos com regularidade no YouTube. Deixem nos comentários quais são o tipo de vídeos que vocês querem ver, meus, para vos poder dar, para vos poder dar isso, não é? E espero que não estejam chateados comigo para não estar aqui na plataforma, mas realmente neste último ano foi, foi uma grande mudança para mim e eu, eu não não sei não soube lidar com estas mudanças todas e com tudo o que aconteceu na minha vida, por isso eu espero que vocês entendam mas eu não me esqueci de vocês aqui do YouTube, portanto malta, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo, deste life update Uh, e fiquem a aguardar novidades. Um grande beijinho a todos e vemos no próximo vídeo. Beijinhos!